O Hackathon UFSS é uma iniciativa é, idealizada para promover a, várias maratonas de programação e inovação que pudesse aliar o nosso plantel né, de alunos da computação, são mais de 1.100 alunos, em parceria, em colaboração com alunos multidisciplinares relativos a cada tema das maratonas. A ideia é que a gente vai, já realizou uma, uma maratona aqui em São Cristóvão e no HU de Aracaju. A próxima maratona será realizada no HU de Lagarto. E em cada um desses a gente vai a gente identifica temas é, relativos a, a interesse da gestão e também da comunidade. Hoje nós estamos tendo aqui né a premiação né às equipes vencedoras do primeiro Hackathon FS que foi o Hackathon que aconteceu no Hospital Universitário da Universidade Federal de Ou Esse evento, né, a, o Hackathon, é uma maratona de, de programação onde os participantes né, recebem desafios, né, problemas que foram identificados tanto né, no Campo São Cristóvão quanto no Hospital Universitário e eles passam né, durante é, dois dias, né, tá certo? É, buscando soluções para esses problemas. Eu participei como maratonista multidisciplinar com minha equipe. O produto que minha equipe trabalhou na, na Hackathon foi a gestão eletrônica das atividades da UFS de extensão. E é, a experiência de participar da, da Hackathon foi muito boa. né? porque durante a minha graduação como aluna eu não tive essas experiências de união dos alunos, em equipes, em resolver problemas reais. Então, mesmo estando dando aula hoje na UFS eu achei interessante eu participar como maratonista até para incentivar alguns alunos que eu tenho também. A experiência foi muito bacana, né eu acho que assim motivou não apenas os participantes, né? Porque o HU ele é uma é uma parte da UFS que é muito voltada à sociedade, ao atendimento às pessoas, né? Então os, os participantes, os maratonistas, ficaram assim encantados, né? Com a participação. Por um outro lado, é, os colaboradores né, que atuam no, no Hospital Universitário, no Campus da Saúde, né, é, se engajaram também na preparação e na recepção dos maratonistas. Então, assim, foi, foi muito bacana, né, todos ficaram muito entusiasmados, o nível das discussões, as propostas de soluções, o envolvimento de professores de outros departamentos, né, principalmente os departamentos ligados à área da saúde, como professor do departamento de farmácia, professor do departamento de de medicina, então isso foi muito bacana, né? A ideia é que a gente promova vários trabalhos é, para a melhoria de diversas áreas de cidades inteligentes, né? mobilidade, infraestrutura, é, segurança, é, meio ambiente, é, governança, é, em cada uma dessas áreas a gente definiu vários temas que podem ser desenvolvidos durante a maratona, com o acompanhamento de especialistas da área e a mentoria de professores daqui da universidade, junto com a própria orientação de professores e pesquisadores da área.